Ayrton Sandoval e o Baldock. Baldoc. O Baldock é lá da, da terra do senhor. Era de lá? São José da Bela Vista. Hum. Ayrton Silveira Oliveira. Oliveira. Eu sou Ayrton, me fala um pouquinho. Quem são os irmãos do senhor? Irmãos, só tenho um. O nome dele? José Batista. Filho. Filho. Irmã. Entendi. Só nós dois. A dupla. Só, o senhor é o mais velho ou é o mais novo? Eu sou o mais novo. O mais novo. O senhor está com quantos anos hoje? Vou fazer 77. Está é, jovem ainda. Eu sou aí. E o pai do senhor é o senhor José? O senhor falou? José, José Batista. É. José Batista. O senhor viveu com ele andando aí nessa região que o senhor falou, né? Que ele é da Bahia? Ele é da Bahia. Natural da Bahia. De... É, eu tô, é, eu tô, tô gravando aqui. É, ele, ele veio da Bahia, conheceu minha mãe, casaram... Ele tá, casou aí. aonde? Ele casou em Ituveral. Terra Vermelha, né? É. Depois de lá, veio pra cá. Aí ele... O meu pai era... A pedreiro andante porque eu gostava muito ejoava de... de uma cidade eu já corria comprava uma casinha noutra e mudava e já ia trabalhar fazia uma casinha lá e fazia é. oh, oh. e a profissão do senhor? O senhor trabalhou de quê aqui nessa região? Sapateiro. Que fábrica que o senhor o... trabalhou aqui? Calçados Neiva. Neiva é do.. Espera é um pouquinho. Hein? Ademar? Ademar Vaculino. Eu tirei a história do Ademar. Ele era casado com a prima minha, é, a prima da minha esposa, Tunica. Tonica Posse. É. Ah, Aí, tá está vendo? O senhor trabalhou quanto tempo ali com ele? Trabalhei. 22 anos. Então o senhor lembra do, do Olímpio? Tinha um outro calçado também que era da parede ah, da, da, da Olímpia. Eu sei. Cal, é da no do... começo da, mina, da rua São Paulo. Ali, era tudo deles. Ali é o a, Olímpia, a, a esposa dele era da irmã do Aparecido Poça é. Negrinha. É isso mesmo. Aí eu tá vendo. A gente vai conversando e vai descobrindo coisa. Então, você trabalhou com o Ademar, calçados, Neiva e, e produzia muito calçado lá. Deixei chegou eu a produzir 400 pares por dia. Naquela época, 400 pares era um desafio muito grande, era né? Era um desafio. Porque é, tudo, tudo precisava de... de é, quase tudo manual mesmo, né? Era, quase não mundo. tinha máquinas, né? Era, era na taxinha. A moderna ainda não tinha chegado ainda na época. O balancinho já tinha? O balancinho... Estava chegando. ele começou mesmo a trabalhar com ele em... 70 70. É, mais ou menos Porque não tinha O balancinho não tinha aceitação em franca Porque não tinha fábrica de faca A primeira coleção de faca que eles fizeram Foi feita em São Paulo Para vir para cá Não tinha quem fazia Para fazer o corte né, da peça é, é. E, e a costura era quase tudo da mão mesmo Quase tudo da mão E na fábrica você trabalhava com o que? Era gerante. Eu comecei como montador, fui trabalhando e foi crescendo, foi me dando uma chance, foi me dando chance. eu saí de lá como gerente-geral, só que eu não era ganancioso, na época um gerente-geral ganhava 3, 4 salários, eu ganhava dois. eu não dava bola, então graças a Deus, O, o, deu o senhor mandando estava certo, né? Não, o que eu fazia lá... Eles entregavam tudo para minha conta. Era de confiança? Era funcionário de, de confiança. A chave ficava comigo. Eu chegava lá 6 horas da manhã, saía de lá 8 horas da noite, 9 horas. E eu tinha, tinha que esperar expresso, era eu que tinha que ficar lá. Trabalhou. O, o senhor viu em vida uma mudança muito grande na, na indústria do calçado, né? Existe. Hoje eu não tenho. De capa, o, o, não sei operar a máquina nenhuma. É tudo na base da máquina, né? É tudo na base da máquina. Eu levantar esse vidro aqui para tirar um, um som melhor aqui. O sou aí a, a indústria do calçado cresceu demais da conta, né? Cresceu. Cresceu, mas a, a indústria do calçado é uma coisa... Não sei o que, que é que acontece, mas a maioria da fábrica grande está fechada. Mas isso teve uma rotatividade durante o, o decorrer dos anos, né? Que aqui em Franca já teve a Vulcabras. Terra, né? Samelo, Rui de Melo, HB, tudo fechou. Na época, boa eles ganharam dinheiro, é igual a HB. Comprou aquela gleba de terra lá em cima, construiu lá, daí de lá já fechou. Olha oh, só, aí nós estamos numa pracinha aqui, que é conhecida, é do Pacheco, né? É, Carlos é que... Pacheco. Carlos Pacheco. Ele mexia com calçado, não era? Ou não? Eu lembro dos Pacheco, sim. Mexia, sim, mas eu não sei se era... O senhor chegou a conhecer ele, não? não? não. Carlos não Pacheco. Conheci, não. Não, não cheguei a conhecer não. O senhor falou que nasceu em São José da Bela Vista e veio para Franca. Vim para Franca. O senhor tinha que idade mais ou menos quando o senhor? Não, porque eu era novinho. Quando eu vim Daqui começou a andar muito. Nós fomos para o tinha uma casinha lá. De lá, meu pai voltou para cá novamente, vendeu lá, voltou para cá, eu já tinha a casa aqui. Daqui ele foi para Furnas. Trabalhou lá. Barrageiro? É. Mas na época que ele trabalhou em Furnas, estava na construção? Estava na construção. O senhor foi morar lá em Furnas também? Eu, não, eu, eu fiquei mais em Franca. Eu, meu irmão e a minha avó. Eu já trabalhava. Eu tinha na época já 11 anos, eu já estava trabalhando dentro da fábrica. Hoje não pode. Hoje a maioria do malandros que tem aí é porque não pode trabalhar a menina nada quer dinheiro na mão e não tem como arrumar e pode fazer ué. o dinheiro né, mas tem que trabalhar né, tem que trabalhar e não pode se não trabalhar não né, o senhor dá a chance para a pessoa trabalhar depois dos 16 anos é não tem como o, o, o, o, o, senhor, aí, o senhor falou do irmão, o senhor falou é, é o, o primeiro, o senhor falou dele né. Vocês dois trabalharam na fábrica, o irmão do senhor e. Meu, meu irmão trabalhou muito tempo no.. Primeiro ele trabalhou numa firma ali, onde era o supermercado de São Paulo, na presidente Vargas, lá de cima ali, quando começou lá. Aí ele saiu de lá, montaram uma firminha lá de.. Não sei se era para fazer bordado, uma coisa assim. Ele trabalhou lá uns tempos. O cara bordava só calça jeans, essas coisas. Aí ele saiu de lá, foi trabalhar no Samelo. Aprendeu o trabalho de cortador. Foi pra lá. Depois, aí ele saiu do, do Samelo e foi pra São Paulo. São Paulo ele ficou, só eu Tô casado com os filhos, já tudo grandão. E eu fiquei tomando conta da minha mãe. Meu pai separou dela. Na época da inauguração de Brasília. Ele 64. foi pra lá porque eu gostava muito dessas coisas, o serviço dela era isso. Lá tinha muita poção, né? Ele foi pra lá e não voltou mais. E o senhor ficou com a mãe? Fiquei com a mãe. Ele faleceu por lá até... ou não? Faleceu. Eu cuidei, cuidei dela até os 94 anos. 94 anos? E o senhor casou? Casei, descasei, casei outra vez. Mas e, e filhos? Quantos filhos? No primeiro casamento eu tive três. O nome deles é? É Ayrton Júnior, o Elson e Simone. Simone. E, e do outro casamento você não teve? No outro casamento eu tive um. Tem dois filhos. É. Uma faleceu há nome... 26 anos. O nome o dela? É Joana. E a outra? O outro é o, Elton. o Elton. Ele... Está vivo, mas está afastado. Ele foi acidentado uma... na fábrica e está afastado do serviço. O senhor Ayrton, o senhor teve o privilégio de ser companheiro, amigo até o final da mãe do senhor. Isso é uma, um, é uma benção muito grande, né? A, é um a, a pessoa hoje não dá muito valor a isso. As pessoas. Não, não dá, não. Certo? Mas o, o para quem viveu essa experiência, é uma experiência muito rica, né? De, de, de conhecimento, de, de retorno para a vida. Eu, da, da vida, eu, eu tenho, graças a Deus, tenho que agradecer a Deus por estar vivo e tenho que agradecer a Deus também por me dar possibilidade, chance. É, condições de poder criar ela, a, tratar da minha mãe, dentro da minha casa, só de cama, ela ficou oito anos em casa. E da minha filha, deu leucemia nela, eu tinha condições de levar ela em Ribeirão, em batata, em tudo quanto é lugar. Na época não tinha cura a leucemia. Eu tinha condições, porque eu tinha uma fábrica boa. Uhum. Ela acabou de falecer, daí três anos a fábrica faliu, não tinha jeito. E eu tinha de tudo na fábrica, tinha condições, graças a Deus, mas foi uma época que foi tudo para trás, não teve jeito. É. A, a gente não, não dá conta de ver a, a presença das pessoas que estão ao nosso redor, né? É. A, a grandeza das pessoas, a, eu descobri isso muito convivendo com a minha mãe no final, eu, a gente percebe que uma riqueza muito grande está ali, uma vida que dá dando a sustentação e o apoio para a gente. Sem tal sem, sem, sem talvez o apoio financeiro, mas só a presença dela já dá uma, uma visão, uma tranquilidade, igual o senhor falou da filha do senhor. É, enquanto ela viveu, o senhor teve condições, condições de, de fazer. cada exame que eu fazia era tudo pago. Tudo pago. Depois Isso. um dia, eu falo Deus, porque Deus foi Deus mesmo. É. Eu estava dentro da minha fabriquinha lá, chegou uma pessoa lá. eu não, não conheço. Chegou com a pasta, tudo. Falei, deve ser algum vendedor, alguma coisa. Falou, não, é, eu vim aqui porque eu sei que o senhor precisa de um plano de saúde. E eu tenho um plano ideal para o senhor, sem carência. Certo. Aí eu falei, oh, nossa, então foi Deus Deus que mandou -se. Já fiz o plano hora Todo dia eu já estava usando O plano de saúde, sem carência, sem nada E ela já ficou internada uns 15 dias lá É Deus que ajuda é, a gente Ele abre as portas, né? É. E A gente tem que ter essa, essa percepção da, da grandeza de Deus é. O senhor, é, é que, que, que, que religião o senhor participa? Eu, olha, eu, se eu sou o que sou hoje, eu não sei se o senhor é, é da mesma religião. Eu fui criado dentro do Espiritismo. Sim. Uma religião muito boa. Certo. Procura ajudar mundo. Fui criado. Depois que eu casei, eu parei, porque eu tinha que cuidar da, da minha família. Certo. Mas vou muito na igreja católica, o espiritismo eu não vou, porque minha mulher tem medo. Mas se, se não fosse por ela, eu estava frequentando o espiritismo até hoje. Eu trabalhei muito, dos 14 aos 16 anos, todo domingo eu tinha que ir lá, vim aqui na nova era, pegava uma sacola cheia de saquinha, distribuindo nas casas, era a campanha da fraternidade alta de Souza distribuía o saquinho no domingo seguinte e recolher os alimentos que eles davam. O senhor conheceu então muita gente boa, de franca, doutor Novelino? Conheci. O, o senhor Angenor Santiago? Eu fui criado dentro da casa dele. A dona Aparecida, né? Dona A esposa parecida, dele? É... A Sueli é filha? Sueli é filha. Casada com Souza. Santiago, é, Luiz Santiago. Luiz Santiago é meu, era meu compadre, foi padre. Minha o o, o Suairto, se eu tá falando isso, eu sou muito amigo do Sozinho, que era filho do seu Clarismelo, casado com a Sueli. É, é. É. É bancário, né? É bancário. Bancário. A gente a gente conhece pessoas boas, né? Aquele filho dele. Bom, se o senhor frequenta lá, tem é. um filho desse que nasceu com a mão. Ele é promotor de justiça. é promotor? É. Graças a Deus. Graças a Deus. É. Mas vencedor... ele não atrapalha em nada. Nada, ele tem um mãozão aí, que é. tem uma mão da. Tá, né? Esse tempo é. eu, vi, eu vi, eu vi ele, mas hum. fiquei com vergonha de perguntar. Eu estava lá no Nunes, do planalto, Não, do Guanabara. Estava lá no Nunes. Eu vi ele passando lá, só pode ser ele. É eu ele? Eu fiquei com vergonha de perguntar. Ô, é. ô, o, o, o senhor Ayrton, vou fazer uma pergunta. O senhor conheceu o pai do, do, do Sozinho, o é, senhor Clarismelo? Não, eu ouvi falar dele, mas não é. a conhecer, não. Eu conheci ah, os irmãos dele também, o Paulo Henrique, o Zé Roberto. O Paulo Henrique, eu lembro dele. É, ele tinha uma gráfica? É. Uma gráfica. É, o Paulo Henrique eu lembro dele. É. É, eu quero até conversar com o senhor mais um pouquinho sobre esse aspecto da, da religião espírita aí que o senhor falou. É, o Zé Marques Garcia, o senhor conheceu? Não. O, senhor, um, o José. O próprio meu não conheci. Não. Eu frequentava lá, onde é tá o nome dele. É. Lá no. Na rua Mar... José Marques, é, que rua José Marques tem aquele lar lá. É. Eu o... frequentava lá o dia de do domingo. Judas É. Iscariotes. é. é. Eu assisti o. Catecismo lá todo domingo, doutor José Ramon Ribeiro, que era o professor nosso. José Ramon Ribeiro. Anda... Ela, né, porque já faleceu. É. Não sei se é o Café Tio Pepe. É Tio Pepe, que era a propriedade dele. Então, é isso mesmo. E essa moça aí? Mas você não viu vim aqui? Eu não. Ah, tá doido. Tá conversando. Chega, chega aqui. Como é que tá, a senhora? Oi, tudo bom? A senhora está perdida? Não, por esse velho aqui... É, mas esse velho, a senhora sabe que velho não anda longe, velho. <risos> a senhora só não encontrar? ele deve estar tá caído. É um Filma, né? A dona Doroteia, esse Souza da senhora é da onde? Ixi, eu nem sei te explicar. É lá do, de, de Minas, desse lado aí. A senhora é natural de onde? Sou Claraval. De, de Claraval. Claraval. Canoas. Não, canoas. Um cano. Canoas. Você viveu em Canoas até que idade? Até os quase 30. Então você conhece bem aquela... Isso. mas não, Eu morei mesmo no Paiolzinho. É perto de Claraval. A minha neta tem um, a família dela muito grande ali, que é Sintra. Vixe. Sintra? É. O Sintra lá é muito forte, né? Então lá no, é. no Paiolzinho? É. Sintra, eu morei Cintra. na. Abadia. Morei na fazenda do Sintra lá. É. Zé Sintra, Luiz Sintra, é. Miguel Sintra. Tudo parede lá da minha neta. É? É do barcão, Barco Sintra. Então. É. Eu fiquei conhecendo a, a bisavó. Eu conheço ela, tá viva ainda. A dona Abadia. Sintra. Ela ficou viúva, nova. Não, ela não veio conheço. pra cidade, os meninos. E esse Souza da senhora é dali de Claraval? É, daquele. O pai da senhora, como que chamava? Manuel Matias de Souza E a mãe? Joana Cândida de Jesus A senhora conhece o, o senhor José Marculino? Que José é... Mar... é... Lá do Agulho? José Marculino é, é mais pro lado aqui, da entrada pra Claraval, pra, pra Cristais ali é... Ele tá com 102 anos, vai fazer agora Não, então esse eu só não conheço não José Marconi, família grande. Talvez é, eu conheço. É, José Malta Mendes Malta. Talvez malta. eu conheça, porque eu conheço uns é. malta lá. Mas assim, não é ter muito convivência, assim. E onde você conheceu o Suaiu? Ah, eu conheci na rua, né? Ele estava perdido? Estava. Ou eu estava perdido, não lembro de ver. E se encontraram há quantos anos vocês estão. Ixa. Amarrado um com o outro. Quase 50 anos. Quase 50 anos. Mil... É. Ah, então a senhora é uma vencedora. Deus me livre. É. A senhora ajudou a cuidar da mãe dele, não? Ajudei. Ajudou. Ele está contando aqui uma experiência muito rica, né? Ajudei. Virei dela sete anos só na cama. Eu estava comentando, é, eu registro para compartilhar a, a experiência de vida. Porque tem muita gente hoje que tem um um mês com doença e acha que o, o mundo caiu sobre ele. E tem gente que passa sete anos, dez anos cuidando de pessoas e ela se sente tão é, é, satisfeita de fazer aquilo, porque está sendo útil, né, é. e enquanto está podendo servir, né. É. E eu sou cadeirante, é. eu uso cadeira de roda há 36 anos, certo eu gosto de dar valor a essas coisas, porque tem muita gente que olha e fala assim, como é que você vive? Na cadeira de roda, eu falei assim, eu, eu, eu vivi é. é normal, não. É. Tô meu banho sozinho, saio de casa, dirijo meu carro, chego lá, eu não, né? andar é muita é, é bom demais, mas eu ando de carro. Ando de carro? Ando na cadeira é, e Deus vai dando força pra gente. Vai, vai, vai. E eu vi ele chegando aqui com a coisa, comecei a conversar, e falei assim, ele tem uma história bonita. E eu fiz questão de fazer o registro. <risos> e aqui está agora conhecendo a senhora, juntada aí com uma história bonita. Você né? conheceu o vereador Lercy Lercy meu de então, é, é meu amigo demais, né? É meu sobrinho. Lercy é meu sobrinho. Eu já fui muito lá no Lerci. Lá na Miguel? É. Não. Lá na Dineia? É, né? é Lerci é meu sobrinho. O Miguel é meu irmão. É irmão da senhora? Eu, eu tenho um senhor que mora ali, naquela região, o pai dele morreu agora com 105 anos, chamado José de Odoro, Leodoro, morreu aqui na Santa Mônica. E, aí eu estava conversando com ele você eu estou assim, com 80 e poucos anos. Eu falei assim, como é, que, aí, como é que chamava o seu pai? Eu falei assim, chamava não, ele chama. Ele está com 103 anos. <risos> é, aí eu, eu falou assim, bora lá na Santa Mônica. Né? Aí eu vim cá conversar com ele, aí eu contei uma história, contou uma história bonita, que ele morou em Cristais Paulista, a filha dele casou com é, o Augusto, Augusto, não sei, foi prefeito lá em, em Cristais Paulista, certo? E ele contando que amansava um boi para botar em carro, ele ajudou a fazer tijolo a igreja lá do. Que bom! Como é que chama lá? Do Claraval, lá do Mosteiro. O Miguel também é. tava tá jogando na igreja. Quem? o meu irmão o irmão, dela, o, irmão o irmão da senhora trabalhou Ele que via se de boi lá ou não é. Porque que carregava tudo o carro de boi as pedras ele morava lá no marimbó marimbó sabe que é meu amigo ali que eu tirei uma história dele assim rápido é o seu aparecido Jorge o o casado com a, a esposa dele é Natal ele foi vereador lá da primeira gestão. Ele, o Jorge ali, o pai do doutor Regis. Ah, Regis, Jorge? Regis eu conheço. É. O advogado? Não. Não, o pai. Não. O pai do o advogado, advogado, Regis. O pai, né? É. Aí eu tirei uma história deles lá, bonito, da na... Claraval, ali. Ali é uma história muito rica, né? É. E tinha uma, uma família que veio para Franca. Ele chamava é, Ana, é, Inácio Borges. Ah, é o Inácio. Ele morreu agora com 90 e poucos anos, 93. Ah, não, então é outro. É outro? Esse que eu conheço morreu há muitos anos. É. Há muitos anos. Era lá do Paiolzinho. Lá, lá daquela região. É. Ele contou ali que ele era piloto, né? Gostava e, então, e teve um acidente. Ele contou a história, tem a história dele registrada. Ó, oh, eu já vou andar. A senhora encontrou... O Suair, procurando ele aí. Eu vi até ali, ó. Não, vi não viu nada. Ele tá aqui. Ó, abri a porta aqui para ficar mais fácil a gente conversar. E ele tá sentado aqui batendo papo. Ele fala que é, gente idosa tem muita história. E tem mesmo, tem, né? Que e que quando é. começa a mexer lá no, no, no, no baú, na cabeça, Ei, aí isso, vai arrancando. Eu... Tanta coisa boa. Tem o que... coisa boa e tem coisa triste. Então é. eu perdi uma filha. Sim. De 13 anos. É uma dor. Muito forte. Muito forte. E perdi, assim, mãe, filho, irmão e pouco tempo. Dentro de um ano, eu perdi quatro irmãos. Dentro de um ano. A gente vai se sentindo assim meio perdido, né? Num certo sentido, porque parece que essas pessoas elas vão servindo de apoio pra gente, encosto. Quando você tira. Você tira como se fosse uma estaca. É. Aí você fica meio O que é que eu vou fazer, né? E Deus vai dando força e graça é. pra gente. Deus dá o que dá. É. Que a gente continua a viver, né? Porque não é fácil. Não é fácil. A vida nossa é um desafio constante. É. Por isso que Jesus e a Bíblia lá fala muito: não temas, não tenha medo, não desanime. Toca para frente, que vai chegar e a gente vai vencer. É. E porque a gente tem uma estrutura, o nome da senhora é? Doroteia. Doroteia. Que a gente tem uma estrutura meio fraca, a gente fica assustado com tudo. É. Qual, qualquer coisinha, ai ah, eu, eu perdi isso aqui, eu fiz aquilo ali, atrapalha a interferência da nossa vida. E quando você é, ajunta força e, e, e ganha o que se chama de fé, para tocar a vida para frente, e enxergar tudo com, com, com clareza, é. com a, a mão de Deus, é tão bom. É verdade. Deus abençoe vocês. Ó, bem, eu abençoe fiquei a muito.. Eu sou. Ayrton, foi muito bom poder conversar com o senhor e registrar, mas eu quero conversar mais outra hora aí. E eu vou publicar lá no meu canal. Nós vemos sábado pra cá. Nós temos muita amizade aqui, mas foi feirante aqui. É mesmo? É. Mas nós vimos para todo sábado. E o que, que o senhor trazia para vender? Botina, botina, sandália masculina. O senhor que fazia mesmo? Não? É. Chinelo não. É, chinelo? É, sandálio, né? Sandália, né? Sandália. Para homem e para mulher? Não. não. Só, só para homem. homem? Não, tinha para mulher também? É. Tinha rasteirinha, mas depois tava vaca demais a venda, parei, deixei só a sandália masculina e a botina. O senhor mesmo que fabrica? É. Como é que é o nome eu do... É. eu não aguento mais trabalhar. Como é que é o nome da, da, do calçado lá do senhor? Calçados Ayrton. Ayrton? É. Oh, foi muito bom conhecer o senhor e, e conhecer a dona Doroteia Foi muito bom é. conhecer o senhor também. Desejo fundo do coração tudo, tudo, tudo de bom. Quantos filhos? Tive quatro. Fala, verde, tive fala o nome dele, dos quatro. O Hélio, a Angélica, Joana Kelly. Maria Ange. E Mariângelos. E Mariângelos. A senhora está com duas agora. A Joana Kelly e a Maria Ange faleceu. faleceram. Faleceu. Tem o Hélio e a Angélica. Tem o neto, tem bisneto. Bis bisneto? Neto. Estão de neto dá uma força para a gente, né? Num... E o bisneto então? então multiplica. Mu multiplica, né? Como que chama o bisneto? É, é Chade. E, e os netos? Como é que chama? O neto chama o Henry, Jéssica e Daniel. E as noras da senhora? O, o, o Gê, Car... E o Jean, vamos lá. Zé Carlos. Zé Carlos. Ó, oh, ficou tudo registrado aqui. <risos> tá lá no Memórias e Vidas. Uma história bonita. Parabéns. Qual canal? Memórias e Vidas. No YouTube. Ah, não sei. depois eu passo o telefone para vocês aqui. Que coisa boa. Muito obrigado, viu, Obrigada, gente? muito eu. obrigado